Um crarão lá no céu fez o dia iluminar Um crarão lá no céu fez o dia iluminar Com sua armadura de ouro fez o dia brilhar Um crarão lá no céu fez o dia iluminar Com sua armadura de ouro fez o dia brilhar É São Miguel que chegou para ajudar Corre gira meu pai Ogum, deixa gira girar, girar. Corre gira meu pai Ogun, deixa gira girar. Corre gira meu pai Ogun, deixa gira girar. Um clarão lá no céu fez o dia iluminar. Com a sua armadura de ouro fez o dia brilhar. É São Miguel que chegou para ajudar. Corre gira meu pai Ogun, deixa gira girar. Em girar meu pai ogum deixar gira girar Um granel um lá no céu fez o dia iluminar com sua armadura de ouro fez o dia brilhar é São Miguel que chegou para ajudar corre em girar meu pai ogum deixar gira girar corre em girar meu pai ogum deixar gira girar, girar. salva manda